Fala galerinha, e isso, eu sou o Norberto, sou mais um Elefante Literário e hoje a gente veio contar um pouquinho da história do Elefante Literário. Pra quem não viu, a gente respondeu perguntas até ontem e aí vertnot.philippe pelo Instagram mandou, entre várias perguntas que ele fez, ele perguntou por que decidimos criar o canal. E aí a gente pensou, menina, tem pessoas novas chegando principalmente agora na Casa de verde e tal. E as pessoas não o canal. Pô, é, porque? é uma história, né, que tem... É, é o seguinte, vamos lá, eu sempre gosto de contar essa história, eu já tô é. cansada, porque sempre quando a gente vai <risos> dar alguma palestra ou alguma coisa assim, a gente fala essa história e sempre sou eu que conto. Eu falei por dois mil e... Não, não, não é, tipo, é 2014 pra 2015, eu acho. Final de 2014, será? Foi, por aí. E a gente criou em 2015 o canal... Não, mas foi em setembro, então... Foi, é, é mesmo. Enfim, 2014, hum. 2015, naquela época, eu ficava tipo, Norbi, que tal a gente criar um canal? Porque Norbi era a única pessoa que eu conhecia que acompanhava minimamente canais do Booktube. e a gente tava lendo frequentemente e tal, é. conhecia esse mundo, assim. Exatamente, e eu sempre assisti muito, muitos vídeos, muitos vídeos de muitos canais, sempre gostei, e Norbi conhecia alguns. Vamos dizer assim, pra não... <risos> Três, <risos> alguns dois. É, mas isso é ótimo. Só encontrar uma pessoa que acompanha o Booktube é maravilhoso. É, ela, Na vida real. Aí, ó, e vamos fazer ele. Ai, não, eu sou tímido. Não, eu, não, mas... não queria, né? Não queria me expor assim ao mundo, né? Ficava tipo. Aí hoje dá certo. faz quem faz, né? É, é um Aí, okay? ó, só quer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Fiquei insistindo muito, insistindo muito, porque eu sabia, porque eu me conheço. Se fosse pra fazer sozinha, eu não iria fazer. Não, não, ia, não ia ir pra frente, não ia de forma alguma. Se eu tivesse uma pessoa um cúmplice, Sim. Principalmente sendo Norbert, que enfim, a gente se A gente, a gente a dá a volta. Tal. Aí eu fiz, ah, vamos Aí ele, dança, isso aqui, isso aqui. Aí eu... não que, vou ficar sendo humilhada, não, né? Não vou pedir mais, cansei. Desistir de ficar mendigando. Aí isso já era tipo, meio do ano pra frente, a gente Ai, aí vamos vai. pra Bienal, né? Bienal do Livro. Sim, tá. Tinha aqui agora, muitos anos, a gente tinha saudades, vamos conhecer a Bienal. De São Paulo, foi de São Paulo? Não, Rio. Foi do Rio, né? Primeiro que a gente foi. foi. 2015. Aí beleza, chegando lá na Bienal do Rio, aí eu discretamente peguei meu telefone e saí, tá, tá, tá filmando as coisas, né? Como que não quer nada? <risos> sendo que esse, no caso, seria já, bem dizer, os primeiros vídeos do canal que existem, a gente vai deixar um deles aqui no, no, nos cards, pra você assistirem. Inclusive é interessante dizer que esses vídeos eu editei na própria Bienal. No celular. Tipo, no celular eu editei os vídeos e a gente, tipo assim, aqueles viciados aqui disse que não queria, mas já tava aqui. É. Procurando o Estrelato O que é que? Foi, a gente fez A gente conheceu vários youtubers Tirou foto com uma de gente sim, foi ótimo Conhecemos vários youtubers e tal A galera achando que a gente era um casal Até e... hoje É, até hoje pensam Aí A gente ficava que... meio assim Tipo, o povo ali A gente, ai coreano, não era mesmo Um aninho, não sei o que Tipo, almejando amizades Passou acho que uns dois dias A mais no Rio, não sei o que E voltou Normalmente a gente tava com dois vídeos Acho que estavam upados na, na conta pessoal dele Ele não queria E já tinha gravado editado e o pássaro Já tava no, no, no gatilho pra ser liberado E eu tipo, amigo, calma Vamos fazer então, é real isso? Tipo, ai, não, ai, então tá, vamos, tá vendo certo Vamos Aqui. criar um, um canal, de fato Não vai ser no seu canal pessoal, porque enfim Vamos criar um nome e tal. Aí o vem o nome, né? Aí, o no aí vem daí o nome. Aí qual será o nome? Não, não é difícil. A primeira coisa que a gente fez até tipo assim: foi: vamos fazer um nome diferente. Que não tem algo que remeta a livros, pra deixar uma coisa bem aberta no título assim. <risos> foi, nada de literário, a nada, nada, nada, a gente, de nada. A gente não tem moral nenhuma com nós mesmos. Isso mesmo. Aí foi assim: a gente decidiu, tipo assim, a gente decidiu hoje. Aí de hoje pra amanhã, na madrugada, eu mandei uma lista de 15 nomes. Falei, te vira, escolha aí. Aí das 15, a gente a gente passou pra 5, 5 é cinco a gente passou pra 3, e de três surgiu o Elefante literário. <risos> uma coisa e... que a gente não queria, Cris. É, exatamente, que a gente não queria, mas foi legal porque acaba que é uma referência ao nosso estado, pois uhum. somos do Rio Grande do Norte, é. e, pra quem não sabe, o mapa parece um elefante. Tem, tem toda essa história, né? toda uma né? história. Quando né? desde que a gente é criança, a gente tem ouvido isso, ah, o elefante, a tromba do elefante. E aí podemos perceber que não é nem um pouco tímido, né? Você vocês podem podem ao longo desses quase três anos. E muito aqui. engraçado, é muito legal a gente ver do começo, os primeiros vídeos, faça esse teste. Legal não, assim, assim não procurem, mas se quiserem procurar, vai tá lá, os primeiros vídeos, até os vídeos Ai. de hoje em dia. Ai. Porque é uma evolução muito, assim, engraçada, né? É, muito louco isso. É, uns um pouco mais tímidos no início, mas é porque também no início você não, não tem noção de com quem você está falando, e aí com o passar do tempo vocês vão interagindo com a gente, e a gente, tipo, ah, isso é inverso, é, tá, tá. e depois você tá a... vai perdendo, vai ganhar. É uma cara de pau <risos> um, um pouco de cara de pau É legal também Uma coisa interessante porque a gente não tem aqui Na verdade pra mostrar Mas é a evolução De quando a gente escolheu o, o nome Os logos Que ah, a gente não. foi fazendo Os Pode ser que um dia a gente mostre Mas Se a gente achar Talvez a gente coloque até Meu nesse gente, vídeo não sei. Gente, era uma tristeza Ah, teve isso Porque no mesmo dia Que ele escolheu o nome Ele já estava com, Já fazendo logos <risos> Tipo, meio abandonando opções de logos Foi uma coisa muito rápida a gente foi, tipo, tipo, tipo assim Entre a... o momento de decidir E fazer foi tipo Porque um pouco tempo, não sei dois de quantos dias. dias, dois dias dois dias, foi tipo isso, tava tudo pronto E um ó, <risos> foi uma coisa muito rápida me surpreendeu um pouco, mas não vai é assim, se você der a cordinha aqui dá uma pontinha de corda, aí ele Yeah. <risos> e dá tudo certo Aí as coisas blu, blu, Tudo desandam, entendeu? Oh não é. Exatamente Tudo bem E aí foi isso E a gente foi nessa forma que a gente decidiu Dessa maneira louca Que é o jeito da gente mesmo e estamos aqui Filmes é. e fortes Felizes <risos> Então hoje é o último dia de VEDA É o último dia desses 30 dias Que a gente passou aqui, né? Com vocês Deu tudo certo Então muito obrigado a todo mundo Que acompanhou a gente Obrigado a todo mundo Que mandou comentários Que falou com a gente Pelas redes sociais que participou dos sorteios e enfim tá sempre interagindo com a gente que a gente já conhece por nome as carinhas <risos> palindadas que ficam aqui no canal e a gente ah. gosta muito de todos Dessa presença e dessa, desse relacionamento. E só deixar claro que algumas pessoas a gente não acabou, ao longo do velho, respondendo porque, enfim, correria da vida, mas a gente lê todo mundo e tal e estamos tentando responder ainda, inclusive. fique bem claro, mas amamos e continuem assim a tá, gente com a gente porque é muito top. Ah, só um detalhe, depois dessa ruma de vida que a gente fez, a gente vai dar aquela velha mini-férias ao canal, então... O, o, o recesso, é, o enfim, né? Só pra respirar, mas a gente volta. Fique ligado. Não esquece de deixar o seu like tanto nesse vídeo como nos 29 outros vídeos que passaram do velho. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, manda esse vídeo pros seus amigos pra eles conhecerem o Elefante Literário também e participarem disso aqui junto da gente. Fica ligado nas nossas redes sociais que a gente tá tentando sempre participar lá, embora seja um pouco difícil pela correria da vida, mas é isso mesmo. Valeu! Valeu! os livros que tem nesse kit, se você não foi um dos sorteados. Não, filho. Eu, no outro vídeo passado. Eu, eu, eu comecei a falar e eu buguei de um jeito. Eu tô em outro vídeo, que, porque esse livro tá aqui, tá me confundindo. Tá vendo como é a situação, o cenário se mistura, a gente não sabe mais Ai, o que, é que tá fazendo. fica meu Deus, melhor pessoa. Aí, pronto, acabou, então é só valeu.